Jovem possuída faz bruxaria, milagres e leitura de pensamento na tv, jovens são cobertos por vermes que não morrem, fantasma puxa a perna de um bebê, algo perturbador captado na beira de uma trilha, suposta virgem Maria filmada acendendo aos céus, o perturbador bairro zumbi da Califórnia e muito mais, mas antes já vai deixando o like para o tubular mais destaque ao nosso vídeo na plataforma e se não for inscrito, inscreva se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 caírem da moto e rolarem por uma ladeira, dois jovens caíram em uma vala podre cheia de insetos repugnantes semelhantes a sanguessugas. É assim que será no inferno quando seu corpo for tomado por vermes que nunca morrem. Você será chupado até ficar com o corpo seco, depois seu corpo será regenerado e o castigo repetido num ciclo sem fim. Aqui temos um vídeo que deixou muitos emocionados na Itália. Nas imagens vemos o que muitos acreditam ser a ascensão da Virgem Maria.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 o puxão foi tão forte que ela despertou muito assustada. <risos>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 Uma jovem bruxa foi ganhadora do ISIS God Talent de 2017. Seu nome, Sacre de Rihanna. Umas das bruxarias mais marcantes foram feitas em uma de suas primeiras apresentações. Na ocasião, ela fez objetos se moverem sozinhos diante dos olhos dos jurados. Um fenômeno paranormal é conhecido como telecinesia. A psicocinese, movimento mental, telecinesia, movimento à distância ou psicapa descreve o suposto fenômeno ou capacidade de uma pessoa movimentar, manipular, abalar ou exercer se força sobre um sistema físico sem interação física apenas usando o poder da mente Além disso, tirou uma foto da jurada aonde apareceu uma figura fantasmagórica <risos> Também demonstrou habilidades de autorreplicação, teletransporte. Ela também demonstra a capacidade de ler a mente das pessoas. Ela perguntou qual era o maior medo do jurado, então ele respondeu Infelicidade, agora o que estava escrito sob o tabuleiro Ouija. Ela não conversa com ninguém do programa, ela só abre a boca durante a apresentação. Aqui temos uma imagem de como ela era antes da possessão. Uma jovem bela, comunicativa e de bem com a vida.